Olha, o que aconteceria se você tivesse estabilidade profissional, estabilidade financeira e estabilidade emocional? Olha, só existe um lugar onde você consegue essas três condições mentais favoráveis, que é trabalhando no setor público. É isso mesmo. O que você precisa para ter estabilidade é estudar e passar num bom concurso público. Agora, cá entre nós... Passar no concurso é perfeito para ter estabilidade nesses momentos turbulentos que nós estamos passando, não é verdade? Então você não precisa ter medo da concorrência, não. Tem vagas para todo tipo de formação, desde a esfera federal até a esfera municipal. Ah, Renato, mas será que eu consigo? Olha, eu garanto que você consegue, mas para isso você precisa destravar o seu cérebro Faz o seguinte, no dia 21 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas em ponto, eu vou dar uma aula ao vivo para você que sonha em passar num concurso, mas tem dificuldade de se concentrar e memorizar as matérias. Eu vou te ensinar cinco técnicas para desbloquear o seu foco, ter mais disciplina nos estudos, memorizar qualquer tipo de texto ou assunto e ler três vezes mais rápido com concentração. O conteúdo é imperdível, mas preste atenção, a aula será ao vivo e não terá reprise, combinado? Venha destravar o seu cérebro e ganhar estabilidade em 2021. Clique no link da descrição e inscreva-se agora mesmo.